Olá, investidores! Hoje a gente está aqui para responder algumas das perguntas que a gente recebeu e ajudar vocês a também conquistarem a sua independência financeira e assim realizarem seus sonhos. Isso aí, amor. Promessa é dívida. Vamos lá, o que tu tá está querendo saber? Vamos lá. Pergunta 1. Um. Qualquer pessoa pode alcançar a independência financeira independente do nível de renda? Sem dúvida, até porque a independência financeira é de cada um. Então, basicamente, você vai adequar sua independência à sua renda. É importante você estar muito bem definido as suas metas e o que é independência financeira para você. Ah, eu quero parar de trabalhar com 40 anos, com 50, com 60. Não quero parar nunca. Eu quero parar ganhando 5 mil por mês, 10 mil por mês. Aí vai variar de cada um. Mas é claro que não importa a renda ou a idade, a independência financeira pode ser alcançada por qualquer um, amor. É só está bem calculado e bem alinhado com seus interesses. E para complementar, eu acho que é super importante a pessoa também ter uma meta do quanto ela quer guardar para investir, né? Senão... Então, daquilo que eu ganho no mês, o quanto eu quero dedicar para fazer investimento e para, enfim, conquistar alguma coisa que eu quero, porque daí assim eu consigo me planejar, onde eu vou economizar, onde eu vou é, cortar custo. Então, independente do quanto a pessoa ganha, é super possível né, é, ter essa independência. Basta ter uma organização, que foi um pouco do que a gente contou desde o começo. Né? Então, é. quanto eu ganho, aonde eu vou ter que gastar, o quanto eu quero poupar e o que eu quero cortar para isso. Boa, controle é tudo. Pergunta 2. Estou seguindo a sugestão do Gerson e da Amanda. Planilhei e conversei sobre finanças, mas não consigo alcançar meus sonhos. O que devo fazer? Será que meus sonhos são muito grandes para meu salário? Excelente ponto, amor. Isso basicamente vai acontecer com 90% das pessoas que forem fazer essa planilha, porque muitas vezes a gente sonha muito alto. Né, até comentei com você já sobre isso, é bom a gente ter sonhos realistas e sonhos de curto prazo. Né, se você basicamente tem um salário né, menor e teu sonho é comprar uma casa gigantesca, você vai achar esse sonho impossível e vai ficar desgastante essa caminhada. Vai desmotivar, né? Vai desmotivar. Né? Você vai falar, nunca eu chego naquele, naquilo que eu gostaria, melhor então É importante comparar. pensar que é uma escada, né amor? Tem que ter sonhos realistas e sonhos que você vai alcançando em cenários diferentes. Ah, tem um sonho de uma grande casa, tudo bem, daqui 20 anos, mas tudo bem, coloca um sonho de um ano um sonho de dois anos, para que você consiga ter um, uma vitória pequena no seu sentir essa felicidade e acompanhar é, nisso. Então, se está tão difícil assim, de duas a uma, ou você está sonhando muito alto, ou ainda está colocando um horizonte muito longo de tempo. Perfeito. E a última pergunta é, meus sonhos são muito grandes para o meu salário, o que devo fazer? Essa é fácil né amor, basicamente a regra é, reduz os seus sonhos, não deixe de sonhar, mas tenha sonhos adequados a isso. Que basicamente, com o tempo, né, naturalmente, você pode mudar seu salário, mudar o patamar da sua empresa e aí sim você consegue adequar os seus sonhos. Mas deixe os sonhos naquele ponto de equilíbrio entre um sonho possível mas também não sou é muito fácil, porque senão a gente fica a zona de conforto. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que a gente tenha contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. É, e assim, como eu falei um pouco né, durante os vídeos, um pouco sobre a minha pegada ESG de impacto, eu tenho total convicção de que um dos melhores caminhos para uma sociedade mais igualitária e justa é a educação financeira. Então, por isso também, muito da minha admiração pelo Gerson, que é super comprometido em todo dia passar a melhor informação para todo mundo, né, com uma disciplina, um nível de conhecimento super bacana. E espero também ter conseguido contribuir de alguma forma aqui com o nosso bate-papo em casal. É isso aí, Moa. Pessoal, obrigado aí por tudo que vocês depositaram a confiança na gente. Que ainda não é casal, um dia provavelmente vai ser, e aí ficam os ensinamentos também. E a gente, claro, volta aqui no Futuro Breve, com daqui a pouco mais ensinamentos, com novas situações que nós passamos juntos. Porque, de novo, casal é isso, é aprendizado constante, todo dia é uma aventura nova. Valeu, pessoal. Obrigada, tchau.